Você, aí, caí ah, caí, caí, caí, você, caí, sem, caí. sem querer. Pamor relaxou. Matei, matei, eu relaxa. Já roxaram, já ruxaram, aí, tá no meio do vermelho. Eu aí. vi, eu vi, eu vi, eu sim, sim, o sim. Baiano, o sobe, Cotor, sobe vermelho que eu tô aqui embaixo. Caiu dois, caiu dois. Peguei o caioba! Atrás da placa aqui embaixo, Cotor! Na placa aí, ó, pop 208! Tá aqui embaixo de mim, embaixo de mim. Matou o queijinho. Vou daqui, tá? Jogo do bicho. Carioca, você tá suave aí? Matei outro.